Existe um preconceito muito grande em relação à pessoa que passou pelo sistema penitenciário. Né? Quando ela sai, mesmo já tendo cumprido a pena, ela nem sempre é aceita, nem na família, nem na comunidade, e muito menos no, no, no mercado de trabalho. Né? Isso faz com que ela acabe reincidindo. Quem tem o estigma é o preso. A sociedade não, pode, não tem mecanismo para identificar um egresso do sistema prisional. Agora, com essa história romântica e de alta periculosidade dos chamados direitos humanos, da anistia que defende o banditismo, o crime convencionou-se dizer que a sociedade é preconceituosa, que a culpa é da sociedade. A realidade do, pre, do, do sistema prisional brasileiro hoje ela é muito grave. Né? Nós temos acompanhado aí uma série é, de rebeliões, né, de violações de direitos, inclusive de homicídios, de mortes dentro do sistema prisional. Né? Isso, de alguma forma, é sintoma de um uso equivocado, abusivo, da pena privativa de liberdade. Né? O Brasil... Na sociedade, ele acredita que a prisão é a melhor resposta né, em relação a uma série de conflitos sociais. Né? Então, a gente tem um imaginário social de que se ou você prende ou você não deu resposta alguma. Né? Então, a consequência disso é que nós temos hoje um sistema prisional superlotado. O que a gente vê muito na, na, na, nas cadeias né, e, na, e nas prisões é, é, é um acúmulo de pessoas com perfis muito diferenciados, né? que vai desde o ladrão de, de, de, de um shampoo no supermercado né? até um assaltante de banco. Né? Então é precisava que dentro do sistema penitenciário houvesse uma classificação e separação de pessoas de acordo com a intensidade a gravidade do crime que ela cometeu.